Olá, amigos e amigas. Vou demonstrar para vocês a primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo. Nós estamos aqui em paulo.com.br Em 2021, se Deus quiser, você poderá comprar o seu ingresso e aparecer virtualmente. Enquanto isso não ocorre, vamos participar da primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo, que ocorre do 7 ao dia 13. Então, vamos clicar aqui para participar da Bienal do Livro Virtual de São Paulo. Você vem aqui na programação, é, você clica aqui para dar ok, aí você vem aqui na, no dia 12 de 12 de 2012, 12 de 12 de 2020, aí você vai procurar aqui a... Às 3 horas da tarde, 15 horas, Salão de Ideias, no dia 12 do 12, apresentando o mini livro para Montar, do autor Fernando Lima Monteiro. Você clica, aí vai estar aqui apresentação do mini livro, palestrante Fernando Lima Monteiro. No dia 12 do 12, às 3 horas da tarde, de sábado, do sexto dia de Bienal Virtual do livro, de São Paulo, às 15 horas. Então, como queremos demonstrar, agora você poderá vir aqui em ofertas e adquirir o livro do expositor, procurando aqui, do expositor do mini -libro. Fernando Lima Monteiro, de Belém do Pará, que oferece 16 livros, entre físico e digitais, publicados através do site da Amazon espalhados pelo mundo. O site da Amazon atende, vende e distribui os livros do mini-livro, permitindo a compra dos livros de mini-livro por meio de cartão de crédito ou boleto bancário através do site da Amazon. Então, inicialmente, você pode escolher a capa aqui do Quem Sou Eu? Tente Adivinhar, um livro infanto, infanto juvenil. Você vem aqui, pode dar uma olhada no conteúdo do livro, infantil, custa R$ 9,90, é um e-book Kindle, você verá aqui, tem mini-livro 5. Quem sou eu? Você pode imaginar aqui, que é uma armação, mas aí são 25 perguntas até chegar a resposta. Se você tentar adivinhar antes, parabéns. Se não, você terá a resposta no final. E aqui eu conto era uma vez uma história também, nesse mini-livro, é, através de e-book, do e-book Kindle. E vamos começar, amiguinhos e amiguinhas. Então, você poderá adquirir por R$ 9,90 ou você poderá adquirir de graça pelo Kindle também. Leia agora, através do Kindle. Então, aí, voltando aqui, livros. Como escrever e publicar livros digitais independentes na Amazon. Você clica, pode dar uma olhada na capa, ver o conteúdo interno. Tem o um índice. Você vê o conteúdo, com calma, para se interar do básico do livro. Então, como queremos demonstrar, o segundo livro. Este e este são na Amazon brasileira. E esse aqui é na Amazon americana, amazon.com, custa um dólar o e-book e capa comum 10 dólares. Você clica aqui em adicionar o carrinho e pode comprar com seu cartão é, internacional. Então, você vem aqui na Bienal e você também poderá conhecer os outros livros do expositor do mini livro clicando aqui e indo para um site do autor... Mini livro na Bienal Virtual do Rio de São Paulo. Aqui eu apresento o código QR do livro e você poderá adquirir o livro. Você poderá clicar no link aqui embaixo também, vai dar direto para o site da Amazon para você adquirir. Então, você poderá vir aqui no site da Bienal, tem esses quatro, mais esses quatro e mais esse. E isso. são 16 no total. Você poderá também ver a lista dos livros de mini-livros na Amazon. E você poderá também ganhar um brinde através deste site aqui, lista do mini-livro. Aqui você encontrará uma lista de livros do mini-livro e uma lista de livros da Amazon. Com todos esses livros entre Físicos e digitais, de graças e pagos. Você vai ter que fazer uma garimpagem aqui na terceira lista de livros do site da Amazon, do associado mini-livro, que sou eu também. Eu sou associado da Amazon e elaborei essa lista para você desfrutar de leitura gratuita ou paga. Você escolhe o livro e verifica se a leitura é grátis ou paga. Por exemplo, tem essa aqui, Dom Casmurro, você clica no link e você terá o Kindle de graça para ler Ele está com preço 0,00, você economiza R$ 51,00 hoje, atualmente, poderá modificar essa promoção, e você poderá comprar com um clique se você tiver este tipo de planejamento no site da Amazon. Então, voltando aqui para o site dos brindes, este é o site, obrigado. Voltando aqui para a loja virtual, também pode observar outras ofertas, visitar estandes de outros autores, você poderá conhecer, e os patrocinadores são BIC e Polen. Né? E também você poderá obter o seu certificado, Você poderá obter seu certificado da feira, clicando aqui, e a programação fica gravada e você poderá assisti-la também clicando aqui. Não é como queremos demonstrar o um mini livro na Bienal como autor e expositor. Obrigado e até amanhã na programação da palestra do palestrante Fernando Lima Monteiro, dia 12, do 12, às 3 horas da tarde. 15 horas de sábado, no sexto dia da, Bienal, da primeira Bienal virtual do livro. Então, muito obrigado e até lá.